Essa história começa no Maranhão, assustadora e sombria. Alguns dizem que é mentira e outros verdade. Era uma pobre velha que andava lá no seu bairro em uma casa só, no meio de um mato no Maranhão, em um tempos atrás, onde a civilização era pouca. A sua casa era me abandonada e quebrada e assustadora. Todo mundo que passava por lá se assustava. Um dia, meia-noite, põe um pescador pescar. Quando ele estava voltando, ele viu um lobisomem sua frente em pé, pois a criatura pulou em cima dele e a atacou. Eles entraram em conflito, o homem acabou acertando uma faca em seu peito e assim ele acabou fugindo pelo meio dos matos. Quando o dia amanheceu, aquele homem que foi atacado pelo lobisomem estava passando na rua onde a velha morava. A casa é meio estranha e assustadora, pois um homem foi lá em sua casa e bateu na porta e a véia atendeu ele pediu para entrar e a véia disse que não não precisava e ele ofereceu ajuda para ela um homem abriu a porta quando viu a vela estava com ferimento embaixo do peito e ele lembrou que tinha dado uma facada em um lobisomem na mesma região pois ele foi embora e passou-se dez dias a velha já tinha falecido nesse tempo. A casa ficou só e abandonada. Pode ser mentira, pode ser verdade. Essa história aconteceu no Maranhão. Se você gosta de mistérios, lendas e casos, se inscreve no canal Raimundo Mistério. Torne-se mais um misterioso ou um misterioso aqui no canal. Até o um próximo vídeo e assista o vídeo no final da tela.